O primeiro exercício que vou lhe passar é uma combinação entre as cordas 4 e 3, certo? Aqui nós vamos trabalhar na tonalidade de Mi menor, logo a escala de Mi menor... Possuem as seguintes notas. Você tem a nota Mi, a nota Fá sustenido, a nota Sol, a nota Lá, a nota Si, a nota Dó, a nota Ré e, por último, aqui a oitava seria a nota Mi. Ou seja, na escala de Mi menor, nós temos apenas uma alteração, que é no caso o Fá sustenido, certo? A sua relativa maior é a terça do Mi. Então, Mi, Fá sustenido, Sol. Logo, a escala de Sol maior possui as mesmas notas da escala de Mi menor, beleza? Ó, sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido aqui e o Sol novamente. Então, ambas as escalas têm apenas o Fá sustenido como nota alterada aqui, beleza? Logo, eu vou pensar em conjunto de três notas, beleza? Pensando aqui em cordas 4 e 3. E o primeiro movimento que eu vou lhe passar, seria a nota Mi, a nota fá sustenido Sol, aqui o Lá, aqui o Si e o Dó. Seria 2, 4, 5, 2, 4, 5. Aqui você tem já um pedaço da escala de Mi menor, onde você pode estudar apenas esse fragmento, pois você, educando tanto o seu cérebro e a sua mão, a sua parte motora, tocando... Essa digitação de um, três, quatro, certo? Isso vai aparecer muito nos solos e tudo mais. Então este é o nosso primeiro exercício. Veja como eu faço este exemplo junto com o back and track. Esse exemplo também você pode tocar com ligado, certo? Então, você bate a primeira, liga aqui 4 e 5 embaixo também, ficando dessa forma. Caso você queira, você pode utilizar até uma palhetada híbrida, tocando palheta e puxando aqui, no caso com o dedo 3, a corda 3. Beleza? Agora veja esse mesmo exercício com ligados.